Dia 11, Cultura pela Democracia, 17 horas, Arcos da Lapa. Nesse dia, haverá um manifesto dos artistas pela democracia, vai ter uma programação cultural, shows, enfim. Contamos com vocês, estamos juntos.